Obrigada, Sandra. Bom, vamos começar com a segunda sessão do Fórum Público de Políticas. O próximo apresentador... Tem duas versões de sua apresentação, uma que é chata e uma que é muito divertida. Vamos votar qual que vocês querem, a que é chata, levantem a mão, o único que está levantando a mão para a chata e a divertida, levantem a mão. Então vamos, muito obrigada. Ariel, com a palavra, você tem 10 minutos para fazer sua apresentação. Bom, boa tarde. Esperamos que tenham gostado do almoço. Eu mandei faz muito tempo uma proposta e acharam que era chata e vim com uma bem pior. Mas antes que mais nada, desculpas, eu fui obrigado a isso. Ou talvez não, quem sabe. Essa é uma proposta bem simples. É apenas um slide, mas como eu quero usar todo o tempo que eu quero, que é... É, que é excessivo E eu vou falar besteiras Até que fique curto Com um pouco tempo E eu vou então é, a Explicar São A proposta foi feita por duas pessoas A outra pessoa é Ivan Chapeiro Que é uma pessoa muito querida Para nós na Argentina Ele participa de muitos eventos Infelizmente ele não conseguiu vir Embora a Fundação Lynch Aqui com o senhor Lynch Ofereceu uma bolsa completa para que ele pudesse viajar Como ele faz com todos os autores Que apresentam pela primeira vez A Fundação Lynch convidou Mas infelizmente ele tinha outros problemas de agenda Não conseguiu vir E teve que recusar o convite Rejeitar o convite Então obrigado Fundação Lynch Por convidar os autores como sempre Bom, Ivan, espero que você esteja assistindo E tudo aqui é sua culpa também Bom a LAC 2023-2. Como é que avança? Nosso líder nos precisa, mais uma vez, a nossa organização, como vocês sabem muito bem, está muito voltada para determinados projetos sobre os quais trabalhamos com muito entusiasmo e sempre conseguimos muitas boas conquistas muito boa, bom Nossos projetos foram sempre muito bem recebidos Então antes de ir direto para o projeto Que temos que apresentar Vamos ver alguns dos Super bem sucedidos Projetos anteriores O primeiro foi O sucesso nos cam Que ajudaram a promover e dispersar O espaço IPv4 dos aviões E que conseguiram, com muito sucesso, fazer que os endereços IPv4 para, é, acabassem para promover os endereços IPv6, graças à nossa organização e nosso líder. Outros dos, é, projetos muito bem-sucedidos dos quais participamos foram as antenas de 5G, que promovem o controle mental de toda a população para que nosso líder faça o que quiser conosco. Outro proje projeto de muito sucesso, o número 2. Tá certo, Lynch? Ok. Outro projeto de muito sucesso é a internet esférica. Nosso líder percebeu que estava se falando muito do, de que tudo era plano, então a gente solidarizou com isso e nosso líder resolve que toda a nossa organização se torne internet esferista para se solidarizar com todas essas pessoas. Mas um projeto muito bem feito e com muito sucesso. Uma conquista muito bem é, atingida. Então, graças a todos, agradecemos a todos os internetesferistas que, que, que estão na sala. Aqui temos Jorge publicando seu próprio é, desenho você dizer isso é Photoshop, é Photoshop? Não, ele publicou, graças à nossa organização e nosso líder que resolveu que ele tinha que perceber que estava publicando propostas em excesso, então tem aqui o Jorge publicando sua própria imagem, publicando políticas na conta do Twitter, graças ao nosso líder. Um grande projeto. Esse eu nem tenho o que falar. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Um dia tinha que acontecer. Aqui o Flaherty entrega as, as camisetas do Manners, quem não sabe do assunto, são umas camisetas que já faz um século que dizem que vai, ou vão aparecer e nunca aparecem, mais ou menos a metade dos que estão aqui na sala ainda estão aguardando, nosso líder está trabalhando com muito Impulso para que em alguma hora nossas nossos rostos estejam ali nesse círculo isto apareça Eu particularmente como assessor principal do líder, eu tenho uma, não quis mostrar que eu tenho Mas nossa organização está trabalhando e parece que ao longo da semana vão aparecer essas camisetas Graças ao nosso líder como é que a gente faz? Como trabalhar a nossa organização? Temos um investimento importante, até de 32 dólares até o dia da data, capital humano, duas pessoas e vários comentários pessoas que falam de coisas que não entendem nada. Usamos muita inteligência artificial apenas quando funciona. E também, só as funções gratuitas onde não é preciso pagar nada isso acontece quando temos 20 horas de escala no aeroporto e os moderadores falam que sua apresentação é chata fazer o que, né? e agora sim vamos para o projeto que está nos chamando para este momento a LAC 2023-2 que que, do que que trata? de fato eu nem, de fato eu nem sei sou contra então porque, qual é o principal problema que temos hoje? O DNS. E quem é culpável? O DNS. Por que o sistema X deixou de funcionar? Por culpa do DNS. Então, eu escuto isso todos os dias da minha vida. Todos os que estamos em operação de quem é a culpa. Quero que vocês falem do DNS. Ou não é assim? Carlitos, você que está no DNS, é do DNS? Sim, é o DNS. Então... A proposta que nos convoca hoje para o nosso projeto está ligada ao DNS. Aqui temos os principais problemas, de acordo com o nosso líder, assim, dados irrefutáveis. Os principais problemas no âmbito mundial. Guerra, pobreza, corrupção e DNS. Não esperem, que chegue hasta, não esperem que isso some 100%, mas quem tem culpa é o DNS. Então, essas são as justificativas para ter que fazer uma proposta com base no DNS. Imaginem um mundo onde cada endereço IP possa, desculpe, IPv6, possa ter um nome atribuído. Isso seria maravilhoso. Em IPv4 acontece às vezes. Em IPv6 seria bom, mas nem sempre acontece. Então, se isso acontecesse, imaginem, podíamos colocar muito mais culpa no DNS do que já culpamos agora. Estamos perdendo a oportunidade de culpar o DNS de coisas que ainda não usamos. Então a proposta está concentrada nisso. O objetivo da proposta... E aqui vocês têm o QR Code. Eu não tinha o intuito de que vocês lessem o texto da proposta, mas no texto da proposta consta, na seção 5 do manual, se vocês forem no manual na seção 5, vocês vão ver que falam do DNS reverso. O DNS reverso é uma parte do manual onde se trata unicamente sobre IPv4, unicamente para IPv4, e conta que as organizações que possuem recursos devem delegar ou usar a delegação de zonas reversas do LACNIC e não refere absolutamente nada à existência do IPv6, em nenhuma parte. Então, para a sessão 5, toda a sessão 5 do manual, o IPv6 não existe. E o que a gente está colocando com o autor é, em vez de sair para procurar todos os detalhes técnicos, falar se a zona tem que ter segurança, assinatura e tantos detalhes, caixa negativo e todas as questões técnicas para as quais a proposta não não seria nunca aprovada, né? pensamos um plano do tipo, eu falo baby steps, não, passo de bebê, Peguemos o texto do IPv4, se vocês escanearem o QR Code, vocês vão ver o texto com a diferença do antigo e o, e o que é novo, está no repositório de GitHub, para que possam visualizar as diferenças. E aí vocês perceberão que está o texto de IPv4 exatamente com algumas adições, que antes se fala sobre IP, se entende que se fala sobre IPv4 e IPv6, e depois se refere a alguma coisa sobre IPv6, sem entrar em nenhum aspecto técnico, procurando que a proposta seja totalmente perfectível, que não está nem um pouco considerado o ponto de detalhe máximo, mas para ser o primeiro passo na adoção do protocolo IPv6 na seção 5 do manual. Então, novamente, é só o primeiro passo para que depois, em outras propostas, comecemos a melhorar a redação de tudo que está ligado aos detalhes, aí sim, operacionais mais finos de IPv6. Eu tenho 10 segundos que sobraram. Salvas de palmas para nosso líder. Muito obrigada, Ariel, pela apresentação divertida. Bom, vamos agora convidar Maria La Rocha para fazer a análise de impacto em cinco minutos. Eu não sou tão divertida. Então, a minha parte é a parte chata disso. Fica bem difícil para mim. A minha apresentação, por gentileza. O que, que o líder, qual a opinião do líder a esse respeito? Isso acontece depois do almoço. Vamos colocar uma música de. Se você tiver alguma coisa para falar, senão eu é vou Uma música assim de telão, um telão de Miami Vice. Vou come posso começar com a análise de, de impacto Mesmo que não esteja apresentação Então, vou referir Quais são os comentários que o LACNIC Tem a respeito da proposta Apresentada por Ivan e Ariel Nossos comentários são Não tanto quanto o conteúdo Mas de formas A forma como está feita a proposta Sim Não eu não enxergo, não se preocupe. Eu não enxergo, eu lembro. É mais assim de forma, não temos comentários sobre a parte operacional, mas entendemos que se tentou de alguma forma de replicar a mesma coisa que tinha para IPv4, propomos de alguma... Aí apareceu a apresentação, chegou finalmente. E agora isso não funciona. Será que podem movimentá-lo manualmente? Bom, é que eu não mentia. O primeiro comentário é um esclarecimento. As zonas IP6.arpa e addr não são operadas pelos RIRs, mas pela IANA. Esse é um dos comentários que nós fazemos quanto à redação da proposta. Reconhecemos, além do mais, que o espírito, como eu referia, é continuar com a estrutura para IPv4, mas para é, ambos os casos seria melhor, talvez, apresentar as informações com exemplos no apêndice e não diretamente no manual. Então, nossas recomendações são acrescentar exemplos de como poderia se fazer uma divisão em Nibbles de 1 barra 48, que seria muito útil para a comunidade, não seria útil tê-lo no manual. É mas num apêndice, e sugerimos é, remover a explicação das siglas, porque se isso mudar, sendo ARPA um domínio da internet genérico, se isso mudar, vai ficar desatualizado. Então, nós recomendamos remover a explicação das siglas, mas são questões de forma. Essa proposta, se fosse implementada, não vai ter impacto nos sistemas estudo. Muito obrigada. Obrigada, Mariela. Agora iniciamos o tempo de discussão. Portanto, convidamos vocês a compartilharem suas dúvidas, opiniões e comentários no, no Q&A do Zoom ou aqui na sala, por meio dos microfones. Lembramos vocês que vocês têm dois minutos para fazer a pergunta, e o autor tem dois minutos para responder. Tem alguém no microfone? O único que leu a proposta. Eu me sinto muito triste, muito decepcionado. Você me enganou. Você queria que eu publicasse no Twitter e o que você falou é que levaria uma camiseta com isso impresso. Não, falando sério. Na próxima, no próximo Lagne que eu trago. Mas eu não fui quem fez isso, eu não sou, ainda não sei quem foi. Eu disse que você publicou. Eu concordo com a proposta, mas também concordo com uma das observações que eu acho que li na análise de impacto, se não me engano, que é muito longa, que o exemplo talvez em vez de estar no texto da política deveria estar num anexo ou talvez penso numa nota de rodapé num documento separado ou, ou um guia ou bicope. tem muitas opções para fazê-lo, conforme eu li a sessão 5 novamente, agora do manual, sim, a sessão 5 já tem um exemplo para IPv4 que também acho que não deveria estar aí então, eu acho que poderíamos fazer o exercício de melhorá-lo e reduzir o manual de políticas no que, quanto à densidade do texto, que não contribui tanto. Sim, podemos colocar os exemplos de outra forma, num anexo, assim, mas eu concordo com a proposta e com o espírito. De fato, o espírito foi... Colocar IPv6 no mapa e de alguma forma procurar não tocar IPv4 para não desviar a conversa de se tocar IPv4 estava errado e deixar IPv6 semelhante do outro. Depois eu vi correções editoriais de alguns termos errados, e não mais do que isso. Pode ser perfectível e concordamos que temos que... É, continuar a trabalhar para alterar essa sessão, é, bem, seja colocando exemplos, tirando ou acrescentando coisas. Obrigado, Jorge. Alguma pergunta no Zoom, Franco? Boa tarde, não temos perguntas no Zoom. Mais alguém na sala? Um. Aqui temos mais uma pessoa Wesley Boa tarde Wesley Correa Só para falar que concordo com a proposta Com o espírito da proposta E que obviamente isso vai facilitar muito mais Para os operadores de rede Que continuemos a botar as culpas no DNS Obrigado Esse era o verdadeiro espírito da proposta Então encerramos, agradecemos a todos por suas opiniões. Agora vamos medir a temperatura na sala para levá-la em conta na hora de medir o consenso. Lembramos que mesmo que o Zoom é, mostre que, o, que estamos fazendo uma votação, não estamos votando, estamos fazendo uma sondagem ou medindo a temperatura da sala. O resultado não, não mostra que a proposta vai passar para consenso. Vamos fazer a sondagem na sala. Pedimos ajuda ao staff do LACNIC. E que, por favor, pedimos que lhe lancem o, o pau no Zoom. Falam que chegou um comentário. Desculpem, tem um comentário no Zoom. Podem nos apoiar, Franco, com esse comentário? É, é verdade. É uma pergunta de Elias. Eu gostaria de conhecer estruturalmente por onde começar. Embora foi proposto agora, qual o início? Franco, não foi entendido muito bem. Será que você consegue repeti-lo? Eu gostaria de conhecer estruturalmente por onde começar. Embora seja proposto agora, qual é o início? Eu não entendo bem a pergunta, mas resumo brevemente a proposta. Quando recebemos blocos de endereços IP do LACNIC, deve, por política deve fazer uma configuração para poder gerar zonas reversas desses endereços IPs e essa política está explicada no manual só para IPv4 só se fala de endereços IPv4, nunca de endereços IPv6 eu estou falando para uma coisa mais básica de que o endereço vou falar qualquer endereço 200 tenha o um nome nosso líder.com por exemplo. Então, esse processo é feito graças a uma coisa que é, é carregado no, no site do LACNIC, onde tem servidores DNS, e o manual só especifica para IPv4 e não para IPv6. Então, a nossa proposta está ligada aqui no texto também, do texto também conste que não é um, um dev, que deva, não, não, não é referido. Então, o que nós estamos fazendo é colocar no mapa que existe e que para que também se faça a delegação reversa do DNS e temos que continuar a avançar com propostas posteriores para continuar a melhorar. Não sei se isso responde a essa pergunta. Obrigado. Franco, você confirma se tem mais alguma pergunta ou comentário? Não tem mais comentários nem perguntas. Então, agora sim, vamos medir a temperatura na sala. Todos prontos? Por favor, quem está a favor da proposta, levante a mão. Muito obrigado. As pessoas que são contra a proposta, levantem a mão. Muito obrigado. As pessoas que se abstêm, levantem a mão. Ok. Muito obrigado. Muito obrigada ao staff do LACNIC. Bom, a proposta LAC 2023, dois, em sua versão 1, um, de incluir na... A proposta é a LAC 2023 2, versão 1, incluir o IPv6 no texto da sanção 5 do manual, cumprir as suas cinco semanas de discussão no dia 14 de junho de 2023. Portanto, a partir desse dia, até dentro de duas semanas, os moderadores comunicaremos à comunidade se a proposta atingiu o consenso. Portanto, convidamos todo mundo a continuar a discussão na lista de política. Passamos agora para a próxima política. Uma salva de palmas para a Ariel eh, por seu trabalho. Hola.